Fala pessoal, tudo bom? Aqui é Márcio Guimarães, seja muito bem-vindo a mais uma vez aqui no meu canal E estamos iniciando um vídeo muito polêmico, deixa eu me arrumar aqui porque eu já fui metralhado, muito criticado Por falar isso que eu vou falar aqui de novo Os juros estão caindo, os imóveis estão baixando preço e nós temos que esperar Porque realmente se as pessoas que estão vendendo imóvel, não baixando, imóveis não baixarem os seus preços Não vão vender porque as pessoas não estão comprando será que isso é verdade bom vamos lá eu tenho atendido vários clientes é, no mercado imobiliário tanto do programa minha casa minha vida cliente com renda de 2000 de 1500 1800 até cliente com renda de 20 30 40 60 120 mil reais por mês imóveis de 129 mil a imóveis de 3 milhões e pouquinho e são pessoas iguais, todos para mim são iguais, eu trato com o mesmo respeito, porém são pessoas com situações financeiras e um tratamento de negociação diferente. Por exemplo, as pessoas que compram o um programa Minha Vida é, têm o meu respeito porque são pessoas que vão verificar se o seu imóvel, se a sua renda, se a sua, a sua vida, tudo que... É o que acontece com ela, se ela pode comprar, e se ela pode comprar, ela compra um imóvel. As pessoas do alto padrão, não estou criticando, também gosto de fazer o atendimento, mas elas têm um padrão de negociação diferente por ter muito dinheiro, e obviamente ela sabe que eu estou ali, eu tenho muito menos dinheiro do que ela, ela sabe que eu sou o canal entre ela, a compra e a empresa, e ela sabe que ela pode negociar e ela negocia muito mesmo podendo comprar 3, 4, 5 imóveis daquele ali à vista. Então todos têm o meu respeito, mas são é, mercados diferentes. E eu vejo muitas pessoas entrando aqui no canal e criticando, metendo pau, falando que, que é tudo mentira. Essa reportagem aqui teve uma, uma, uma pessoa ali que falou que vem de novo mercado imobiliário com as suas mentiras para poder manter... Será mesmo, gente? O que, que tem acontecido com o mercado imobiliário que eu tenho presenciado aqui em Curitiba? E eu quero, justamente neste vídeo, mostrar para você se isso é ou não. Eu quero que você tire a sua conclusão. Eu vou colocar é, a posição como é, no mercado, mas como cliente. Eu quero que justamente você que está assistindo, você é cliente, você sabe. E muitas vezes a gente só tem uma visão, que é a visão... Do cliente é aquele que quer realmente os descontos e quer comprar. Então vamos lá. Essa mensagem aqui, o valor do imóvel realmente está subindo? Sim e não. Depende. Agora, a mensagem de que se os valores não estão subindo, os valores estão caindo, é para você esperar para comprar o imóvel? Você acha isso mesmo? Será que eu estou desesperado, tão desesperado para vender, que eu estou criando esse vídeo para que você compre o seu imóvel comigo? Será isso mesmo? Quantos anúncios de imóveis tem aqui no meu canal te apresentando imóvel e te vendendo algum tipo de imóvel? Dá um print e posta aqui, cola o link para mim, que eu quero realmente ver se eu estou te vendendo. O que eu tenho feito aqui é dar o meu parecer técnico de corretor de imóveis sobre as coisas que estão acontecendo para que você tire as suas próprias conclusões e decida compra ou não ou espere o que tem acontecido muito é que vocês que me assistem que são compradores estão comprando imóveis com outra outros corretores no brasil inteiro essa é a minha intenção é ajudar pessoas independente se é corretor independente se você é cliente mas sempre trabalhar com o meu ponto de vista da realidade que eu estou enxergando posso estar errado Poxa, legal, se eu estou errado, escreve aqui para mim, se eu estou errado, eu leio e agradeço muito todos os comentários que eu recebo aqui no canal. Mas o que eu quero que você analise bem aqui nessa situação é o seguinte, será, será que com os imóveis baixando de preço realmente existe muito estoque e você pode esperar porque vai cair ainda mais a taxa de juros? Então agora eu vou falar como um pequeno investidor que sou que invisto na Bolsa de Valores, invisto em fundos é, imobiliários, invisto em ações, invisto em, em renda fixa. E o que, que tem acontecido hoje? Muito tempo atrás, o juro, a taxa Selic vocês viram que ela baixou na semana. Essa semana, né? Esse vídeo está tá entrando agora nessa terça-feira, mas ele, a taxa Selic teve a reunião do Copom na semana passada e caiu de 2,25 para 2%. Antes eu tinha investimento e vários outros investidores, muito maiores do que eu, com juros de recebimento de 12%, 16%, boas épocas, 10%, de 8%, e isso vem caindo com a taxa de corte da taxa de, de juros da Selic. Hoje, tem, a gente está ganhando aí em algumas situações... 1.9, 2.2, 2.5, 3, cara, muito baixo. O que, que tem acontecido? Muitos investidores, como essa ligação que eu acabei de ter aqui de um cliente, não sei se eu vou colocar aqui no vídeo porque é antiético né? passar uma, uma, uma ligação, mas acabei de receber uma ligação do cliente querendo comprar um escritório. O que, que tem acontecido? Os investimentos estão lá aplicados, rendendo muito pouco. E o que está acontecendo é que, devido à crise estamos passando de saúde realmente sim muitas empresas não não por problemas é, é, financeiros mas sim é, por querer vender os seus estoques baixam alguns valores porque são estoques que já tem de dois de três de quatro anos eu tenho estoque em curitiba assim e baixam os valores e aceitam negociações para poder vender esses investidores estão tirando dinheiro verificando que comprar um imóvel de 500 mil hoje por 400 mil, por 450, é um ganho legal porque a valorização desse imóvel lá na frente, que vai acontecer... Algumas pessoas dizem que não, que o mercado não é cíclico, o mercado imobiliário não é cíclico, não, não é. Que não, o que aconteceu no passado não vai acontecer na frente, porque se fosse assim, eu seria milionário na Bolsa de Valores, porque eu aplicaria nas mesmas ações. A comparação besta, completamente besta, porém, vamos lá, enfim. É, e que o mercado vai, vai mudar daqui para frente, vai acontecer de, de, de re, se retomar, por quê? Juros baixos, você que está me assistindo está procurando é, melhores condições para comprar o seu imóvel. Várias pessoas, como você está pensando, aproveitar esta oportunidade da mesma forma. E com juros da Selic a é 2%, se você pesquisar ali no mercado, você vai ver que alguns especialistas dizem que é impossível juros chegar a, preços, a, a, a taxas mais baixas do que 2%. Será que chegar a 1%? Talvez. Ótimo 1%. Mas será que chegar a menos 1%? Abaixo de zero é impossível chegar. Né? Juros negativo. Né? Então a taxa SELIC a 1% pode ser que chegue até o final do ano? Pode ser. Como os juros a 2,5%, a 2%, a nossa taxa de juros efetiva aí está dando em torno de 7,5% 8%. 9%. Porque a taxa normal, a taxa de juros está em torno de 7%, 6,99%. Isso será que cai para 5%? Talvez, caia mais, 5%, 5%. Mas caindo mais, a taxa Selic caindo ainda mais, será que os investidores, pessoas com muito dinheiro, não estão perdendo muito dinheiro na aplicação e não preferem negociar para comprar o imóvel? Não tem uma lógica errada nisso tudo? Será que realmente com juros baixos os investidores, as pessoas não vão querer comprar o imóvel e vão, esperar, vão ficar negociando ainda mais para o preço baixar? Claro que os proprietários que precisam vender o imóvel e necessitam por problemas pessoais vão negociar sim melhor. Proprietário, por exemplo, vamos colocar, se eu sou uma pessoa que consigo ter o meu imóvel e sei que o mercado vai melhorar, são investidores nos imóveis, sabe que está comprando baixo e o mercado vai melhorar daqui para frente, por que? que colocar a venda se ele pode manter esse imóvel para vender na alta investidor de imóvel é igual investidor de ação, eu posso falar porque eu sou compra-se na baixa e vende na alta, isso é a lógica do mercado, se você esperar o mercado subir para você poder comprar, se você tem a possibilidade de comprar agora, para mim, desculpa é, é falta de informação você não comprar se você tem a possibilidade de comprar ligue para o seu corretor Ligue para a pessoa que está te atendendo Converse com ela Negocie e compre o um imóvel Pode ser que você consiga comprar agora ainda Imóveis prontos com o melhor valor Imóvel lançamento Chega no imóvel de lançamento Pede para ele 20, 30% de desconto Para ver se realmente você vai comprar Agora, no programa Minha Casa Minha Vida Da mesma forma É 129 R$ reais, 129 reais o imóvel que eu vendo Independente da crise Ele continua sendo 129 Não aumentou e não baixou é 129 mil reais, certo? Gente, espero que você tenha gostado, nem pedi para você clicar aqui em gostei, se você gostou, ajuda aí a gente, clica aqui embaixo em gostei, assina, clica aqui em se inscrever no canal, para que você possa me ajudar e me motivar a criar vídeos assim como esses, para que eu possa ajudar aí as pessoas que queiram aprender e ter um pouco mais de conteúdo de informação antes de comprar o seu imóvel tá bom Se escreve aqui embaixo te agradeço aí pela sua audiência um grande abraço e vejo você nos próximos vídeos tchau